E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai dar uma voltinha aqui de noite, coisa bem rápida Quero testar somente o, o, o BRZ aqui, o Subão O BRZ aqui no inverno com asfalto gelado, pneu de verão e o modo track ligado Isso é controle de tração, controle de estabilidade desligado tá? O ABS somente ah, no, no, no modo médio que eles chamam, isso é, não é totalmente desligado tá? Por questões de segurança Subaru não... Não desliga totalmente o ABS, porém controle de tração e estabilidade 100% desligados. Tá? Então vamos lá, valeu! clima ameno, continua ainda um pouco de, continue um pouco frio aqui, inverno em Toronto, mas o clima tá um pouco ameno, o asfalto tá gelado obviamente, eu tô de novo com os meus pneus de verão, controle de tração desligado, vocês viram que realmente ele sai de traseira, só que totalmente controlável, como vocês puderam ver, eu controlei o carro sem problema nenhum, nenhum acidente, nem nada parecido, e extremamente divertido, tá, então assim, é, propositalmente você consegue tirar o carro, fazer o carro, com que um carro saia realmente de traseira e, de novo, você consegue controlar ele perfeitamente, sem problema nenhum. Beleza? Valeu, até a próxima. Falou!